E aí, meus belos e belas, tudo bom? Então, hoje tá assim, esportivo, né? No Vai Vaicorin Corinthians. Hoje eu vou fazer um review de um perfume que, que não é o é Parfum, mas age como se fosse. Perfume feminino dessa vez, perfume muito bom. Eu sei que muita gente não gosta muito do, da maioria dos florais, porque geralmente os florais eles misturam alguma coisa gourmet ali, ou gourmand, melhor dizendo, e acaba ficando com um cheiro. Doce, né? Mas já adianto que não é o caso desse Embora algumas pessoas é, Que eu apresentei o perfume Tenham achado o perfume doce Mas não, depois quando eu fui é, tentar Achar realmente o motivo Na verdade elas não acharam o perfume doce Acharam o perfume forte, né? Um perfume assim, de potência mesmo Então ele é mais um dos perfumes Da D Que tem um alto grau assim Um alto grau mesmo De fixação e de projeção a projeção dele não é tão boa quanto o inebriante que eu falei aqui, mas é uma projeção é, daquela que você passa e deixa o rastro, sabe? Esse perfume é um floral, mas não é um floral doce, como a gente está acostumado na maioria das vezes. Ele é um floral amadeirado, né? E um pouco cítrico também. Ele não é um perfume é, cheguei, tá? Não vai ser aqui é negócio. Ah, cheguei, tô aqui, pessoal. Mas ele sim é um perfume que deixa um rastro, é um perfume muito elegante, muito elegante, é um perfume chique, é, costumo dizer que é um perfume, é cheiro de mulher rica, né, mas não é aquele perfume para senhorinhas, é senhorinhas ricas, é um perfume para jovem mesmo, para uma mulher empoderada, uma mulher que se autovaloriza, né, vamos dizer assim, que não necessariamente está ligado ao dinheiro, mas ele passa uma imagem de mulher rica, não necessariamente ao dinheiro, mas rica em algo. É, a embalagem dele é muito, muito bonita, ele já passa é, de cara assim um, um luxo, né, mas como eu estou falando, o cheiro dele não remete à riqueza, mas não necessariamente à riqueza de dinheiro. Ele remete mais a uma segurança, sabe? Uma riqueza de segurança é, na mulher. E ele passa essa segurança. É, eu utilizo, utilizei ele para os testes e o perfume realmente passa segurança. Porque Você está sentindo ele, você sabe que o rastro dele não está é, expandido, mas ao mesmo tempo você sabe que está deixando o rastro por onde passa. Então você realmente se sente mais seguro com esse, com esse perfume. Acabado de ligar o som aqui, se tiver alguma zoada tá Perdoem, mas prédio né? sabe como é Vamos lá, vamos para a embalagem Eu vou fazer assim e vai aparecer aqui tá Pronto, se deu certo é, A culpa foi minha que deu a ideia Se deu errado a culpa é do editor que não soube fazer Mas é aqui ó, essa embalagem Muito chique, muito elegante né Olha só, mistura, mistura o dourado com o vermelho é, Dá aquela, aquela impressão de tanta coisa mais sexy como uma, uma coisa mais luxuosa né? E ele é basicamente isso. Eu vou aqui, ó. Um, dois, três. Nossa, a abertura dele é ótima. É, na abertura dele tem tangerina, tá? É, a gente conhece aqui como. É, nossa, eu até esqueci a palavrinha aqui, mas. É a tangerina, aquela, aquela. Aquela laranja que você. Tira a casca e tem uns gominhos, sabe? Nossa, realmente esqueci o nomezinho aqui, tem um nome diferente. Mas a tangerina dá pra entender. Ela, tem, ela abre muito com tangerina e um floral, né? Depois, essa tangerina ela vai passando, ela fica no fundo e o floral é que se sobrepõe. Assim, é, tem, na, tem na embalagem né, que tem frutas vermelhas, mas a quantidade, a quantidade deve ser muito, muito pouca, que eu não consigo, é, eu com o olfato de leigo, logicamente, não consigo distinguir. Essas frutas vermelhas. Eu acho que deveria dar um, um toque adocicado, caso tivesse mas... Ele não tem um toque adocicado. Ele é muito... Se tiver muito sutil, eu não consigo sentir doce nele. Eu consigo sentir muito a fresia. Frésia é uma... São flores, né? É uma planta, na verdade, são que geram flores. É, são bem cheirosinhas. Tem, é uma planta comum nos, nos jardins, né? E até por isso, né? A questão do luxo, né? Quem é que tem jardim? É pobre ou é rico? O ingrediente da, dele... É, já dá o ar do, do, do que o perfume vai significar. A fresa é uma flor muito cheirosa. É uma flor assim que é difícil a abertura, né? Ela tem o tempo dela. E ela geralmente está nos jardins de pessoas ricas. Né? Não é uma flor barata, né? Na verdade, uma curiosidade tá? para você fazer qualquer tipo de perfume floral. É necessário no mínimo 600 quilos de, de flores, né? Para fazer um litro. De essência. E já entrando na questão da essência. Esse perfume aqui. É um perfume de passar na roupa. Ele é um perfume oleoso. Eu passei aqui. Eu não sei se vai dar pra ver. A diferença. Não sei se vai dar pra ver o brilho. Não vai dar, né? Mas assim. É, você toca aqui, ó. Nossa, como o braço tá fino. Toca aqui. Você sente o perfume. Tá? Sente a oleosidade. Então, ele é feito pra roupa. E assim. Já falei pra vocês que a maioria dos perfumes. Assim, que o, todos os perfumes. O lugar ideal para passar... É na roupa, tanto pela questão da, de não mudar a fragrância, como pela questão de ele ter uma projeção mais adaptável ao clima, quando tiver mais calor vai projetar menos, quando tiver mais frio vai projetar ali na medida certa né? não vai ficar aquele negócio muito exorbitante mas voltando aqui ao perfume sim, ele, o cheiro da, da fresa, das, das fresas, né, que são várias é, é muito evidente, tá? ele realmente dá uma sensação de Pessoa rica, de mulher rica tá? Aqui já passei um pouco mais de tempo Sim é, é, A parte amadeirada também tem Só que é um amadeirado Assim, mais suave né? como, como um sândalo Por exemplo, um amadeirado aconchegante Ele não tira a nota E não sobrepõe as notas da, das frezes Inclusive é, Esse é o motivo dele ser oleoso né? é, Ele não é um outro parfum Não é considerado um outro parfum. Não sei porquê, porque a concentração dele de essência, de frésia, né, para durar todo esse tempo, é porque flor, você sabe, né, os, mais, os, perfumes que, os aromas que mais evaporam mais rapidamente são os cítricos e os florais, né, e a Rinaldela conseguiu manter a, o floral aqui, né, como também nos outros perfumes, é, manter esse, é, esse floral por muito tempo, sim, muito mais tempo do que geralmente é encontrado. Então, é, vai misturar no final é, essa frésia com algumas madeiras, a Rinaldei não explica quais madeiras, mas dá para sentir o sândalo pelo menos, aquela coisa mais cremosa, mais aconchegante. O resto eu realmente não consigo identificar o que seja. Nossa, está ótimo, a luz vai e volta. Mas enfim, o resto eu não consigo identificar o que seja, mas são madeiras cremosas. O cítrico da, da Tangerina com a Frésia vai dar aquela, aquele aspecto jovial né? e ao mesmo tempo maduro rico, depois vem aí, a Frésia vai ficar mais potente, né, então, dá aquele charme, aquela coisa mais sedutora, de mulher rica mesmo, né, e no final, vai ficar uma coisa, uma mulher mais madura, né? uma mulher rica também ainda, que vai ter a Frésia mais, mais madura, uma coisa mais, é, vamos dizer assim, não fica muito suave, tá, é, até porque não é um perfume pesado, não é uma bomba, é, não um perfume bom aquele que passa e tem uma projeção de 3, 4 metros. Ele é um perfume que você passa, tem uma projeção de 1 metro, e deixa, mas deixa o rastro. Quando você passar, as pessoas vão sentir. Né? Porque tem perfumes aí que tem uma, uma projeção enorme, mas não deixa rastro. Esse aqui é típico da mulher rica. Né? Quando, não, não é muito difícil você passar por uma mulher rica e ela deixar o rastro de perfume. Então esse é o perfume típico da mulher rica. Só que para mulher rica, jovem, eu até vejo né? uma, senhorinha, uma senhorinha utilizando esse perfume. Mas não é o foco dele, o foco dele é uma... são as mulheres jovens, tá? Inclusive a Rinaldi é, deixou bem claro isso no, no comercial que fez. A Rinaldi é péssima em comerciais, né? Você já sabe. O comercial que ela fez sobre isso aqui foi para demonstrar o luxo desse aqui. É, que na minha opinião não é a fragrância mais luxuosa do mercado. Enfim, mas ele tem sim essa pegada de luxo, né? É, e de sedução ao mesmo tempo, né? Então é uma coisa sexy luxuosa. É, para fazer esse comercial, ela utilizou uma casa no estilo vitoriano, com os móveis vitorianos e uma mulher com um vestido com uma cauda enorme subindo as escadas e jogando para trás. Nossa, muito estranho esse esse comercial. Eu vou colocar aqui embaixo depois se vocês verem. Muito estranho. Mas ele remete assim tem o comercial pelo menos tem ali algumas características do perfume. Sim, ele é um perfume luxuoso. Sim, a, a modelo é jovem, né? então ele é um perfume para jovens. Um, uma pessoa é, mais velha pode usar também, não vai ficar muito estranho, mas ele é feito para jovens. Isso aqui, esse perfume, uma, uma senhora por exemplo, ele não chamaria atenção, mas uma jovem ele chama muita atenção, tá? Deixar o rastro, enfim. Tem uma outra versão dele, né, que é a mais nova, é a versão é, amarela, que sim, ia é para senhoras mais mais idosas. Era um perfume um pouco mais mais maduro mesmo assim, ele passa mais maturidade. Isso aqui passa maturidade Passa força e passa, passa empoderamento feminino mesmo. Qual que foi a minha, a minha análise disso aqui? Projeção. Não é uma projeção muito grande, mas isso não é um fator contra. Pelo contrário, é um fator a favor, porque eles tiraram a, proteção, a projeção de 3 metros, mas deixaram a projeção de 1 metro, né? você não vê nenhuma mulher rica e andando com perfume bombástico. Né? É mais uma característica do, da riqueza que esse perfume representa Então você não vê realmente assim mulheres ricas andando aí com perfumes bombásticos São perfumes que deixam rastro E eles fizeram isso, deixaram um perfume que tem mais ou menos um metro, metro e meio de projeção Mas é, que deixa rastro, e um rastro longo tá? Você passa, passou aí o quarteirão, vai ter gente sentindo o cheiro ainda tá? Então é realmente um perfume para mulher jovem, para mulher empoderada né? ou rica como eu estava falando anteriormente né? Ele passa esse luxo e ele passa essa sedução tá? Esse vermelho dele não é à toa Ele passa essa sedução A outra versão não A outra versão ela passa realmente É uma questão mais luxuosa, mais de riqueza Mas não passa sedução Esse aqui passa uma sedução mais é, elegante né? Uma coisa, um, uma paquera uma, uma sedução mais elegante Quanto a questão do aroma O aroma é excelente assim, é, eu já, Esse perfume me lembra ó, Alguns florais que eu já vi porque essa fresa ela é muito utilizada, mas ele tem uma característica própria, que é a questão da tanta da tangerina quanto da, dessas madeiras é, chamadas madeiras macias, vamos dizer assim, chamadas madeiras cremosas, é, que é, o, por exemplo, o sândalo. Né? Então ele dá esse, essa seriedade, essa jovialidade no começo, essa sedução é, do começo para o meio e essa seriedade com um pouquinho ainda de sedução é, no final. Então é um perfume que dura muito tempo. É um perfume que vai durar aí é, de 8 a 10 horas, se você passar ele na roupa, tá? Se passar ele é, no, no corpo, eu não indico, porque ele é oleoso, tá? Ele é bem oleoso, justamente, é, e é justamente por isso que ele passa muito tempo. É, recomendo passar na roupa, né? Porque não vai ficar oleosidade na roupa, e ainda mais na pele fica e incomoda, tá? Mas enfim, é, é um contra para um, um pró, né? O pró, ele durar mais tempo, ele dura muito tempo, com floral. O que é incrível, né? O floral durar muito tempo. O floral ele vai do início ao fim do perfume, tá? É, intensidades distintas. Primeiro ele começa lá com intensidade baixa e mais da tangerina. Depois ele vai saindo da tangerina, então a intensidade da fresa, das frésias aumenta. E depois ele vai saindo um pouquinho da frésia e é, tem esse esse amadeirado aí. Mas a frésia continua. Então a frésia vai do início ao fim do perfume. das 8 horas você estiver utilizando, 8, 10 horas você estiver utilizando, você vai estar com esse perfume com o cheiro de, de fresia, né? com um cheiro muito elegante, é um cheiro muito gostoso, então de fragrância sim, ele é excelente. Quanto à questão da embalagem, também não tem o que discutir, a embalagem é, muito bonita, só tem uma coisa contra a caixa, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas olha só o tamanho do perfume, olha aqui o tamanho do perfume, a caixa, ela vem mais ou menos aqui assim, com esse perfume no meio, e vem aqui assim, com esse perfume no meio, fizeram isso, é justamente para imitar a, a embalagem da joia. A joia, né, quando você compra, ela vem numa embalagem muito bonita, muito elegante, mas a joia vem, fica lá bem pequenininha na embalagem. Eu não gostei, achei a embalagem muito grande. Não dá para sair levando a embalagem aí para revenda. É, eu tenho que já, já levar o um produto vendido porque é uma embalagem muito grande e que se amassa muito fácil né, por ser grande, porque ela fica esse perfume dentro aqui encaixado e tudo isso aqui, ó, fica sem proteção. Assim, sem nenhum contato com o perfume, então essa parte aqui se amassa muito fácil, acho que é basicamente isso né, a gente já falou de projeção, já falou de duração, já falou da fragrância, já falou da embalagem, tá, eu vou deixar aqui é, todos os, a, a pontuação dela aqui no final do vídeo, aproveitando, se você gostou desse tipo